Beleza, então, vamos para a parte 2 da nossa oficina, que é mão na massa. Então como eu disse, a gente vai fazer duas atividades, uma, as duas envolvem do lado do cliente o software livre que chama OBS Studio. Então, uh... A primeira atividade é subir um servidor próprio, um outro software livre que chama OnCast e a parte 2 é configurar um outro server, um outro software de servidor que chama Nginx para fazer ReCast. Né? Então, tanto no primeiro quanto na segunda parte a gente vai transmitir usando OBS Studio para algum lugar. Esse lugar pode ser a Twitch, o YouTube, etc, direto, ou pode ser o seu próprio servidor, certo? Ou, na segunda parte da oficina, um Nginx que vai retransmitir para quantos desses lugares a gente quiser. Então, vamos lá. Primeira parte, a gente vai instalar um servidor de mídia. Um servidor de stream, esse protocolo usado né, pelos sites de live é, não é o assunto dessa oficina hoje. Mas ele chama RTMP, é lá do, dos tempos do Flash. Sei lá, tem uma história. Esse, esse protocolo ele é, é um protocolo para transmitir vídeo e áudio né? então eu tinha pedido para que todo mundo que quisesse se adiantar já chegasse com o OBS instalado na máquina pelo menos então na máquina pessoal que vai fazer a transmissão a gente vai instalar OBS Studio e no, no, no servidor esse servidor é uma máquina Linux qualquer eu preparei aqui mais ou menos pensando nas da família da Debian, né? Então, Raspberry Pi OS, ou Debian, ou Ubuntu. Uh, e nele a gente vai instalar o Oncast, tá? Então, começando então pelo OBS Studio. Esse aqui é o site para baixar o programa, se alguém ainda não tiver o bsproject.com a licença dele é GPL versão 2 ou seja, é um software livre software ético né? uh, qualquer um livre ao contrário de preso né? então o livre você tem liberdade você pode modificar ele não atualizar estudar etc também não é o assunto dessa oficina então aqui ele tem binário, né? Você pode baixar o executável para Windows, Mac e Linux. No meu caso aqui eu uso Linux e eu já baixei. Tá? É, aqui no Linux, quais são as opções que ele dá? Uh, build. Deixa eu tirar minha webcam aqui da frente. Build, né, se você quiser compilar ele a partir do código-fonte e outras releases e download no FlatHub. Se eu clicar aqui, faz tempo que eu não instalo o OBS Eu não sei bem instalar o que é FlatHub, Flatpak, é aquela coisa do Red Hat, talvez, não sei Flatpack é um modelo de distribuição do, do Linux para binários e tal. Então, dependendo do, de qual for o seu sistema operacional, se é Mac, né, Installer.dmg, normal de Mac. Se for Windows, é um EXE um aqui, Full Installer, sei lá. Uh, não vamos perder tempo instalando. Né, quem tiver eventualmente fazendo a oficina e precisar de ajuda, pede para alguém. É, deixa eu ver se eu consigo abrir um OBS aqui e mostrar para vocês. Eu não tinha me preparado para isso, mas eu faço aqui rapidão. Vamos lá. Vamos capturar uma tela. Cadê? Video Capture... Screen capture. Vamos ver se eu consigo capturar Essa tela... Bom, eu vou mostrar a própria tela da onde eu estou fazendo a gravação Que ele é um OBS, tá? Estou usando o próprio OBS para gravar a oficina também Então tá Deixa eu aumentar aqui Transition Esse é o OBS Studio tá? Então aqui eu, eu já enchi normalmente quando você inicia ele vai passar por um wizard falando assim, ah, você quer dar prioridade para gravação ou para streaming você quer publicar esse streaming aonde? no youtube? na twitch? etc então esse aqui Studio Mode uh, é se ele te dá um tempo para você preparar alguma coisa e depois fazer a transition, né? Então tipo sem a TV ou se você só faz as coisas diretas aqui. Então, ali, lembra um pouco esses softwares que tem camadas, layers, né? Tipo Photoshop, sei lá. Então esse é o OBS Studio, tá? Essa é a cara dele. O, a coisa principal aqui para quem quer transmitir para qualquer servidor RTMP é vir nos settings na aba stream e colocar a URL do servidor e a chave do servidor, isso aqui é a prática comum da coisa. então tá Se considerem apresentados, esse é o OBS Studio. Tá. Então, o link para onde baixar está aqui nos slides, que está no meu GitHub. Vai estar tá linkado onde quer que isso esteja publicado. Então, a parte do cliente OBS Studio, não tem muito segredo. Vamos então acessar o servidor, que é essa máquina que fica ligada 24 horas por dia. Pode ser. Uma máquina na sua casa, um Raspberry Pi, por exemplo, e normalmente o Raspberry Pi OS, quando você instala ele, deixa eu jogar aqui para cima, ver se eu tenho, ó. Esse é um jeitão de um Raspberry Pi OS, tá? Ele tem interface gráfica, não sei o que aqui. aqui. Ah, mas pode ser que ele não tenha essa cara, né? Independente da cara que ele tiver, você tem que habilitar o SSH nele para você conseguir conectar de outra máquina nesse servidor. Então, imagina que isso aqui com interface gráfica é um servidor. Não necessariamente tem interface gráfica, né? Se você alugar um servidor, em algum lugar da internet, em algum site de hospedagem, provavelmente você vai alugar uma máquina Linux, que é uma máquina virtual, que você só tem o terminal. Você só tem, quando você faz SSH nele, e a gente vai fazer um aqui, você vê uma tela preta dessas aqui de terminal, né, uma coisa assim. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, por exemplo, se alguém for fazer isso num Raspberry Pi em casa, procure na internet ou nas configurações dele aqui, provavelmente Raspberry Pi Configuration, alguma coisa assim. Procure um lugar que habilita SSH, eu acho que aqui interfaces SSH, tá vendo que o meu tá ligado? O que, que significa esse SSH está ligado? Ele significa que eu, a partir de outra máquina, e aí eu vou compartilhar um terminal aqui com vocês, por exemplo, esse é a minha meu laptop, certo? Ele é uma máquina Linux que tem um, um software que chama SSH, né? Então, se eu abrir o manual do SSH aqui, Está instalado, né? é o OpenSSH, também é um software livre para conectar em outras máquinas e tudo mais. Então beleza. Uh, como o meu Raspberry Pi está na mesma rede local do que o meu laptop, eu consigo enxergar ele com um, um apelido. Eu não preciso entrar um IP, assim, 192, 168, qualquer coisa. Não, eu, eu consigo chamar ele pelo hostname, que é o nome da máquina, sbberry.local eu acho. Não sei se ping funciona nessas máquinas. Ah, não sei, vamos tentar o SSH direto. SSH, o nome do meu usuário, que aqui nesse caso é fcz, arroba... Aspenberry local Normalmente funciona, normalmente os, os sistemas... Não sei porque que não está funcionando. Deixa eu tentar ver o IP do meu servidor aqui. Ver se ele... Às vezes só esse negócio chama Multicast. Esse de dar um apelido a máquina que chama não sei o que ponto local, sabe? Ó, oh, tá ligado a SSH Eu realmente Não sei Vamos ver aqui Não sei IPA, ah, talvez Ah Tá pequeno, isso aqui eu não tô enxergando Deixa eu ver Ixi, redimensionei a coisa errada aqui, peraí aí Retransform, reset, transform tá. Respy Deixa eu aumentar essa fonte aqui Pronto um, Cadê? Cadê meu IP? Lo At ah, Será que ele não está conectado na internet? Tá Deixa eu conferir isso aqui como que eu faço aqui? Reset transform tá, tá. Não, ele tá. Parece que ele tá na internet. Sim, tá aqui numa rede microboy, né? Tá bom. Ué, uh, uh, eu perdi então o IP dessa máquina. Ô, oh, droga, wlan aqui 192.168.0.35 tá bom então vamos lá se eu aqui do meu laptop fizer sshfcz arroba 192.168.0.35 olha lá ele aqui nesse caso esse meu servidor é, acho que ele é uma instalação básica do Raspberry Pi OS, que quando você liga o SSH daemon dele, que é o servidor de SSH, ele vem com uma configuração padrão de usuário e senha. Não é muito legal acessar máquinas na internet com usuário e senha. Tá? Uh... Mas aqui como é uma rede caseira e tudo mais, tudo bem, eu entro a senha desse usuário FCZ, não sei se eu vou lembrar, lembrei, tô dentro, tá? Então, essa máquina aqui é como se fosse o meu servidor, uh, você vê, deixa eu tentar... O que está acontecendo aqui? Aqui. Deixa eu tentar... Calma. Deixa eu tentar colocar essa janela inteira aqui na tela. Hum, aqui. Pronto. Ó. Repare que eu entrei, acessei esse meu servidor. Vamos chamar. Deixa eu botar a minha minha Cara, aqui para poder fazer air quotes, tá? Então eu acessei esse servidor, né? tecnicamente, né? Servidor é uma máquina Linux, como outra qualquer. Então vamos chamar esse meu Raspberry Pi. Que não sei se eu vou levantar aqui. Se ele se dá para mostrar, é, ele é um Raspberry Pi, tá? Cadê? Aqui. Ele é um Raspberry Pi 400 no caso Mas pouco importa Qualquer máquina é Linux Certo? É, na sua rede local Ou de algum provedor de internet Que você alugou, por exemplo Uma máquina virtual, alguma coisa assim Então tá O jeito de conectar, conectar em outra máquina É via esse programa que chama SSH Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui Tá boa aqui? Tá então tá, tô aqui, conectei via SSH no meu servidor, né, que é, no caso é um servidor pessoal, Raspberry Pi, ele gasta pouca energia, ele pode ficar ligado 24 horas por dia, você pode ter o seu servidor de streaming em casa, se você quiser, tá. É que, né, pode ser mais conveniente você pagar um serviço, um... Servi um uma hospedagem da internet, algum lugar que aluga máquina ou que aluga a máquina virtual. O importante é ser Linux aqui. Então, aqui estão algumas informações do meu servidor. Ele roda esse OS, que é sistema operacional, GNU Linux 11, Raspbian, sei lá. Hoje mudou de nome, não chama mais Raspbian, chama Raspberry Pi OS, enfim. Ele é uma máquina que está a 28 minutos ligado, uptime, tem o shell dele é o bash, tem resolução, terminal, CPU, né, 1.8 GB e 4 GB de memória RAM, mais ou menos isso, o resumo da máquina que eu estou conectado. E essa máquina que eu estou conectado aqui, acho que ela não tem quase nada, eu tenho um essa é a home do meu usuário que chama FCZ. Se eu listar os arquivos aqui, acho que vem só as coisas da instalação padrão do Raspberry Pi. Então, o que, que a gente quer fazer? Vamos voltar para os slides aqui. Aqui, slides, pronto. Então, como que acessa um servidor SSH? É, pode ser com um apelido tipo raspberry Pi.local, pode ser tá pequeno os slides né? aqui. pode ser via um ip né? público ou privado vai depender então tipo se for uma máquina que se alugou num site de hospedagem provavelmente eles vão te dar um ip público aqui e, e também o Username, então essa parte Ubuntu, arroba aqui é o usuário E o número aqui, cento e tanto, ponto, não sei o que, é o IP da máquina Essa coisa não muda se for um IPv4 público Então, se você alugar uma máquina para ser o seu servidor Você provavelmente vai acessar desse jeito E provavelmente não vai, você não vai ter que colocar o seu password porque o jeito mais seguro de conectar via SSH é via par de chaves. Então, você você tem que fazer um procedimento lá para gerar um par de chaves na sua, na máquina que vai acessar, que é tipo a identidade da sua máquina. E um dos lados desse par é a chave pública, que é um negócio que você pode compartilhar com todo mundo, e aí você configura essa chave pública para ser né, o pro, pro servidor que você estiver alugando, é, saber quem pode entrar nele. Então é como se eu desse uma foto minha e falasse, se bater um cara aqui com, com essa figura, você deixa entrar. Essa é a parte pública da chave SSH. Você gera isso com um comando que chama SSH keygen e tal. Eu acho que eu pedi para quem tivesse vindo aqui nessa oficina já ter uma máquina e conseguir acessar SSH nela. Então não vou entrar em muitos detalhes, mas quem precisar de ajuda, a gente ajuda. Então, normalmente, né, não se loga em servidor da internet, com usuário e senha, porque a senha a gente, né, principalmente quando a gente cria uma senha da nossa cabeça, ela tende a ser fácil, insegura, né, fácil de quebrar. Então, por razões de segurança, é melhor você acessar via chave. E aí, então, só o seu laptop. Tem o lado privado dessa chave que é o que você não compartilha com ninguém, e quando você faz SSH via número de IP, alguma coisa assim, com certo usuário, esses lugares que alugam máquina na internet já é, tem um negócio no Linux que chama Authorized Keys, então uma máquina só autoriza quem tiver nessa lista de authorized keys aí, enfim, é ssh, né? Dá um jeito de acessar via ssh uma máquina Linux. E aqui eu deixei uma dica que é um site muito bom para quem está começando para você poder dar um nome para essa máquina sem precisar pagar um domínio da internet. Uh, depois obviamente vai atrás de comprar um nome próprio e tal que nem eu tenho meu blog vive em blog.fabricio.org eu comprei não, um, eu, esse nome fabricio.org então eu tenho o direito de os, configurar para acessar alguma máquina minha com esse apelido mais fácil mas se você não quiser gastar dinheiro ou só tiver fazendo um experimento. Existem alguns serviços de DNS gratuito. Duck DNS é um que eu gosto aqui, que eu recomendo. Então você entra aqui, cadê? Não está mostrando a parte de cima do meu navegador, mas é, sei lá porquê. Mas você faz login com Google, com Twitter, alguma coisa. E aí você inventa um nome e depois você cola o IP público do outro lado. para você não ter que lembrar esse número, né, 101, sei lá o que, qual vai ser o IP público do seu servidor. Você acessa pelo nome que você inventou, .duckdns.org. Esse é um serviço de, de DNS gratuito, existem outros também, tá. É, no IP existem alguns outros, para facilitar aqui, quem quiser acessar por um nome bonitinho ao invés de um número, usa o DuckDNS, é legal. Beleza, vamos então fazer o que a gente veio aqui para fazer, que é instalar um servidor de stream num servidor Linux, para isso a gente vai Usar esse software. Tem outros softwares tá? para essa oficina. Eu queria mostrar para vocês um que chama OnCast. Né? Uh, o endereço dele é oncast.online. Né? Tem bastante documentação: ensina como instalar, como configurar, tudo mais. Uh, ele tem um um menu aqui que chama Quick Start né? que te dá algumas opções de como instalar esse software num, num servidor então tem a uh, imagem de docker que é um negócio tipo empacotar uma máquina que já vem instalado com coisas, é docker tá? é, é um jeito bem comum de distribuir software de servidor é, com containers, Docker, imagem Docker, sei lá. É, tem uma instalação manual aqui, né? Tem tem algumas opções de instalação e tem um one click installer, tem um um script shell aqui que se você é o que eu escrevi aqui no slide quer ver? Uh, slide tá na outra aba tá. então vamos pra frente uh, a instalação rápida que é o que a gente vai fazer aqui nessa oficina ela também é a mais perigosa <risos> porque é aquele tipo de instalação opaco que você confia numa URL da internet você fala assim ó pega essa URL aqui que chama oncast.online/install.sh e redireciona para o bash, ou seja, você fecha os olhos e fala faz o que você quiser na minha máquina. Então, eu não recomendo esse tipo de instalação para qualquer coisa crítica, porque ela é perigosa, tá? Então, no mínimo, no mínimo, quando você vê um jeito de instalar coisa assim, você é, essa é a Arquivos sh é script shell tá não sei se alguém aqui é velho o suficiente para ter vivido a época do DOS mas é tipo batch sabe <risos> enfim deixa eu mostrar então no mínimo não é essa tela é essa tela aqui do terminal então, no mínimo, deixa eu sair do servidor por um minutinho... Poderia ter feito isso lá dentro, né? No mínimo, você... Você inspeciona o que, que esse script vai fazer. Então pega aqui no slide... Cadê o slide? Tá. No mínimo, você pega aqui essa primeira parte do comando antes da barra vertical que é ó, um pipe, né? então no mínimo você pega copia essa primeira parte aqui, tudo que está antes do pipe e cola para você inspecionar o que que o script faz, tá? então tudo que está que na minha tela é o que eu vou baixar da internet e rodar, confiando que isso aqui roda. Então esse install .sh, ele faz um monte de coisa aqui, que está na linguagem bash. Então, se você conhecer melhor. Mas, para os fins dessa oficina, vamos só confiar de que esse script não está instalando um vírus, né? nenhum spyware, nada no, no meu servidor. Como... É uma oficina, eu, é um negócio muito descartável. Aqui eu vou instalar esse servidor e depois formatar a máquina, sei lá. Uh, eu não ligo de correr esse risco, tá? Mas, de novo, né? Sempre que você vê alguma coisa assim que é um curl, não sei o que, pipe, bash, é, isso é perigoso, tá? Então eu estou ensinando uma coisa errada nessa oficina aqui. Então vamos lá, eu vou conectar de novo no meu servidor local aqui no caso, um, que também está inseguro por essa fato de ser login e senha, seria mais seguro se fosse uma chave SSH um, sem senha, aí é legal que você só dá um SSH e ele entra direto, não pede a sua senha, nem nada. Bem legal. Ah, então, instalar o software OnCast, é, da maneira perigosa, é colar essa linha de comando no terminal. E aí rola um, uma instalação. O resultado dessa instalação, é um, uma pasta nova que chama Oncast, certo? Então, sei lá, se esse meu servidor tiver, se tivesse, não, tivesse interface gráfica, por exemplo, aqui ó, que nem Infelizmente, nesse caso aqui, para fins didáticos tem, uh, eu, eu posso, né, quem não está muito habituado com o terminal, ls, essas coisas, eu posso mostrar aqui numa metáfora mais Windows, mais acessível, que o que ele fez aqui foi criar uma pastinha nessa, nesse diretório home.fcz, que chama Oncast, tá? Então quando eu rodei aquele script de script de instalação, ele criou essa pastinha lá que tem um executável que chama Oncast, duas pastas aqui é um readme, tudo bem. Então tá. Uh, isso que vocês estão vendo aqui, né, de uma forma amigável, gráfica e tal, é a mesma coisa que eu mostro aqui embaixo. Então é essa pasta Oncast o jeito de, na linha de comando, você entrar dentro de uma pasta, opa, cadê, aqui, é com o comando cd, que significa change directory. Então cd onCast, eu estou dentro desse diretório. Se eu der um ls, que é o que lista os arquivos da pasta, você vê que tem um, um arquivo aí que está escrito em verde onCast. Tá escrito em verde significa que ele é executável, né? Significa que Cadê, ó. Ele tem esses x aqui, ó. Pa, x, x, x, que é arquivo executável. Você vê que esse readme não tem o x, por exemplo. Então, o fato de ficar verde é um indicativo meio tradicional de que esse arquivo pode ser executado. Então se eu escrever simplesmente. OnCast. Command Not Found. Mas se eu escrever. .barra OnCast. Ele roda. Aí ele já está subindo o servidor. Mas ele está subindo com toda a configuração padrão dele. Que... O que, que significa? Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte aqui, para ver se cabe. Ó. Então, vou ler pra vocês o que está escrito aqui. Ó. Quando eu executei o comando onCast, ele subiu, ele falou, sei lá o que que ele falou aqui, talvez a versão. Falou que está fazendo transcoding do vídeo usando esse encoder, que é o x264, super tradicional também. E aí, olha que interessante, ele falou RTMP is accepting inbound streams on port 1935 e web server is listening on IP 000 port 88 porta 8080 aqui e mais the web admin interface is available at admin barra admin. Então, o que significa isso? Significa que eu subi um servidor de stream com as configurações básicas dele. O que significa isso, então? Se eu apontar o meu navegador para o IP dessa, desse servidor, que aqui como eu tô dentro do próprio servidor, ele fala 000, né? que é tipo localhost. Então, o localhost dessa máquina, na porta 8080... Ele está servindo web, está servindo páginas, né? e na porta 1935 ele está servindo, ele não está servindo nada, ele está aceitando streams de entrada no protocolo RTMP. Então o que, que significa isso aqui? Vamos ver, só por curiosidade, cadê os slides? Só por curiosidade se eu pegar meu browser aqui e digitar que eu não vou lembrar o IP agora se eu digitar o IP aqui, cadê? Eu fiz SSH aqui 192.168.0.35 então se eu digitar 192.168.035 2 pontos Olha lá, já está no ar o meu o meu Twitch próprio, o meu servidor de stream, no caso o OnCast. Então a instalação do OnCast deu certo. Eu, eu digitei o meu IP Porta8080 no navegador e ele abriu uma página web falando Welcome to your new OnCast server. Né? E... E é isso, né? Então pronto, fim da oficina. Não, vamos lá. É, ele tinha falado que se eu acessar o endereço lá, 2.8080 barra admin, eu entro numa interface administrativa aqui. Eu não lembro se ele me falou qual que é a senha padrão do admin. Eu acho que não, mas eu acho que eu li no site que é admin, admin talvez, vamos tentar, não é admin, admin, uh, quick start, pá, pá, pá. docs, um, installation, using a container, configure, config, ah não, essa é a configuração, ó, oh, barra admin, the login username is admin and the password is your string key, the default bin abc123. <risos> então tipo, acabou de instalar, tá com as configurações dele mesmo. Então se eu entrar aqui no meu 192.168.0.35, 2.8080, -80, barra admin, e colocar, Admin ABC123 um, Eu abro a interface web administrativa desse servidor oncast. Tá? Então esse é o básico. Aqui e aí vocês brincam, tem um monte de configuração, você pode pôr habilitar ou desabilitar, desabilitar chat, banir um usuário, sei lá, tem um monte de configuração aqui. Uh, o, o tipo o bit rate do seu servidor, né? Tem uns que usam mais CPU, outros menos. Qual resolução, frame rate, sei lá. Tem um monte de coisa para para ficar perdendo tempo aqui, né? Viajando, configurar, configurando e deixando o servidor tipo do jeitinho que você quer. Então essa é a grande maravilha de você ter o seu servidor próprio. É o controle. Você tem controle absoluto, você faz o que você quiser, o servidor é seu. Então tá bom. Uh, subimos o servidor, ele tá rodando a parte web na porta 80, a parte RTMP na porta 1935. E aí... Deixa eu voltar aqui e mostrar o meu OBS se vocês para transmitir, então bastaria vir aqui nos settings colocar um nove dois dois pontos, 1, 9, 3, 5, barra o quê? Ah, enfim, aqui talvez barra live, alguma coisa assim. E nessa string aqui colocar aquele ABC123, que é a senha da primeira instalação. Né? Então tá. É, deixa eu voltar a mostrar aqui. A tela, ó, oh, you must set your server ah, tá. eu entrei em algum lugar. Você vê aqui, configuration, não, sei lá, home, tô na home do admin. Então, aqui, ó, stream URL e stream key. São essas duas informações que você tem que colocar no OBS. Então, se você entrar na página administrativa do seu OnCast, ele já vai te dar os dados que é para onde que você tem que apontar o seu OBS para transmitir. E se eu copiar essa chave aqui provavelmente vai ser a BC123. É, é a BC123. Vocês não viram mais é. Hum, beleza. Essa é a instalação do onecast. Vamos ver o que mais que eu preparei nos slides aqui. Então, beleza, né? Deu certo, a configuração. Foi de uma maneira perigosa porque é questões de tempo. Mas tem outras maneiras de instalar o OnCast também. Está tudo no site do OnCast. É, a questão das portas, que a gente já viu aqui também. Então, por padrão, o, a parte web, que é o site que vai mostrar o vídeo, o site que vai mostrar a, o, o, o chat, né? eles rodam, por padrão, na porta 8080... E aonde você aponta o seu inbound stream, né, Para onde que o OBS vai mandar vídeo, é na porta 1935. Esses são os padrões de uma instalação padrão. Tudo isso dá para mudar na configuração do servidor. E você pode mudar, vamos supor, eu, eu aqui preparei um exemplo de... Vamos supor que você tá num lugar restrito, debaixo de um firewall, de alguma coisa assim, que, sei lá, o seu provedor, o lugar que você tá alugando esse, essa máquina, alguma coisa, não deixa, tipo, barra um monte de porta. Então, quando tem algum lugar, assim, cheio de restrição, com firewall, alguma coisa, às vezes barra, sabe, porta... 8080, parte 1935. Às vezes tem umas chatices assim. Sei lá, às vezes você está dentro da sua empresa. Você quer, né? não sei, tem um monte de restrição de rede de firewall. Não sei o que. Então, eu preparei aqui mais um detalhezinho nessa oficina que é como burlar. né Não sei se é, é, é meio pesado usar a palavra burlar, mas como contornar ou um caso se você tiver debaixo de um provedor que não deixa ter servidor, alguma coisa assim. Normalmente, tem portas que são usadas para outra co outras coisas que vão estar tá aberta nessa rede. Então, pode ser, por exemplo, que a porta 80, a porta 80 é uma porta muito comum, para a web, então pode ser que assim: ó, seu servidor dê, permite que você sirva um site, então ele deixa a 480 aberta, ou o seu provedor permite que você tenha um site com SSL, que é aquele HTTPS, né? então ele deixa a 443 aberta, por exemplo então eu fui, sei lá qual que vai ser a configuração da sua rede do seu caso tudo mais mas se por algum motivo obscuro você tiver restrição de portas no lugar que você alugou alguma coisa tem um jeito de contornar isso é, no Linux que você redireciona uma porta para outra porta então Nesse caso, não precisaria mexer na configuração do OnCast mas a gente avisa que a gente quer redirecionar porta 1935 da máquina para 443 e 8080 para 80, isso é só um exemplo. Tá? E aí, aqui aonde está 192, não sei o quê, 2.1935. Lá no seu OBS, você colocaria 2.443, né? sei lá, eu coloquei aqui como um extra, porque num lugar que eu testei isso aqui, teve restrição de portas, então, sei lá, fica como bônus aqui nos slides, uma, um macetezinho que não é para todo mundo, né? Muito provavelmente o lugar que você alugar vai permitir a porta 8080, vai permitir a porta 1935, você não vai ter que se preocupar com nada disso, é só, sei lá, não sei por que eu coloquei esse exemplo aqui, então vamos para parte 2 da oficina, que é, tudo bem, muito bem, eu tenho lá um servidor OnCast, eu dou o meu endereço, né? Meu grande minha comunidade.duckdns.org. Para alguém o pessoal, tá entrando. Eu tô brincando de ser um administrador de servidor, tá tudo legal, muito massa. Mas né, sei lá, o pessoal tá perguntando no chat, pô. Por que, que você não faz na Twitch? Por que, que você não faz no YouTube? Por que, que você não faz na Trovo? Não sei o que. Então, tudo bem. Né? Você não precisa ser um radical que fala, não, porque isso é software proprietário, eu não vou usar, isso é errado, isso é antiético, isso é uma plataforma centralizada. É, é. Sim, você não está errado. É tudo isso. Né? O Twitch... A gente já conversou disso na primeira parte da oficina, é, tem todos os, os defeitos né? e, e as coisas nocivas e as coisas perigosas e as coisas é, autoritárias né? de plataformas centralizadas. Então, é, sei lá, que existe gente que é muito radical e fala, não, eu não vou dar o meu conteúdo para essa plataforma que tá fazendo uma série de coisas erradas Tudo bem é, é um jeito de ver o mundo Mas Tem um outro jeito de ver o mundo Que fala assim Porra, vamos construir pontes Né moçada Tá todo mundo no Spotify Tá todo mundo na Twitch Tá todo mundo no Youtube tá. Então eu vou fazer o seguinte Eu vou publicar A minha live lá também E aí tipo quem gostar de mim, eu falo, ó, oh, gente, eu transmito na Twitch para alcançar mais gente. Mas se você realmente gosta de mim, vai no fabrício.org, entendeu? Você daí você vai lá e fala o seu domínio. É, é um outro jeito de ver o mundo, tá? Então para essa parte 2, eu vou mostrar um exemplo de configuração de um outro software de servidor. Para quem quer fazer isso, para quem quer expandir o mesmo streaming para múltiplos audiências. Então, eu vou, a gente vai aqui nessa parte da oficina instalar um software que chama Nginx com o módulo RTMP e editar um arquivo de configuração lá para fazer push para... Para mais de um Mais de um servidor RTMP tá? Então tá Também a mesma coisa né? Do lado do servidor vai ser um, um Linux Que eu vou mostrar Aqui no Raspberry Pi OS Mas poderia ser Um Ubuntu alugado Na nuvem Um, um Debian, qualquer coisa assim Então tá Vamos lá é, Para isso, o que, que a gente vai precisar? Por sorte, tem um. Nos Linux, Ubuntu, já tem um pacote prontinho com o que a gente precisa que chama libnginx nginx-mod-rtmp. Né? Também por questões de velocidade, esse é uh, o que a gente vai usar aqui na oficina. Mas eu acho que eu tenho nos slides o link para esse projeto. Está aqui, ó. esse link aqui. Ó. Depois os slides vão estar tá junto com, com o material aí. Ó, esse é um projeto que chama Nginx Based Media Stream Server. Que é o tal do nginx-rtmp.blogspot.com, aqui, é, julho de 2017 e tal. Enfim, a, a, a home desse projeto open source é aqui no GitHub, github.com, barra arute, barra nginx-rtmp, módulo, módulo né, em inglês. Então tá. Então. O que, que é? Isso aqui é um módulo para o servidor Nginx, que é o Nginx, sei lá, Nginx. Nginx é isso aqui, enginex.com. É um, um software livre também, não lembro qual que é a licença do, do Nginx, talvez BSD, MIT, não sei. Uh, não quero falar porque eu acho que essa parte eu não preparei. Mas o Nginx é, é muito tradicional, um, ele é tipo um Apache, assim, um servidor web, tá? Ele é uma, um software de servidor para servir páginas e tudo mais. E ele é expansível com módulos. Então, o que é esse pacote do Ubuntu que chama... Que chama... Cadê? Que chama lib nginx ifmod -if rtmp Faz é o que ele é. Ele já é uma, um servidor nginx normal que tem a parte web normal, né? Pode funcionar como proxy resverso, servidor de arquivo estático, aquelas coisas que o nginx faz normalmente, mas ele. Vem com um módulo a mais, que é esse módulo de stream de mídia, que é o tal do mod RTMP. Então ele é o Nginx comum, com tipo um plugin, com um módulo, com uma expansão, com uma extensão. Uh, então tá, então vamos instalar esse Nginx turbinado no nosso servidor, tá? Vamos lá... Então, aqui ó, a mesma máquina. Aí, aí tanto faz ser. É, talvez seja até mais interessante em fazer em outra máquina para mostrar que uma máquina pode ser o retransmissor e a outra máquina pode ser o servidor de streaming do OnCast, né? Tanto faz. Você instalar o OnCast numa máquina alugada e o Nginx em outra máquina alugada. ou num né? Raspberry Pi que vai ficar ligado 24 horas por dia na sua casa e em outro Raspberry Pi ou sei lá, não sei, ou, ou na mesma máquina, Você, né? meio que um servidor pode ter vários softwares instalados isso vai depender muito do, né? de qual vai ser a, a, o volume de acesso, a carga né? às vezes pode ser interessante separar, às vezes não e tal e a parte do de retransmitir é, é eu não sei depois depois tem que ver o o quanto isso gasta de memória de CPU e tudo mais dá uma medida até para ver que tamanho de máquina você vai comprar vai alugar não sei não é o, o assunto dessa oficina aqui então para os fins aqui de oficina de workshop a é, e talvez aqui o tempo já deu uma, 50 minutos quase. Então para fins dessa oficina, uh, eu vou fazer tudo na mesma máquina, tá? Mas poderia ser máquinas diferentes. Uh, tem um detalhe aí. Uma, uma vantagem de fazer em máquinas diferentes é que você, na hora de configurar o o OBS... Nessa parte 2, você põe o endereço da máquina que está o Nginx. E na configuração do Nginx, falando para onde você vai repassar, você põe o endereço da Twitch, do YouTube e do, e do seu OnCast. Então, se fossem endereços diferentes, né, o seu OBS se aponta para onde está o Nginx. E lá na máquina onde está o Nginx, você aponta para outra máquina que está o OnCast. Talvez fique mais didático com duas máquinas separadas, mas aqui em casa eu só tenho um pai. <risos> é, então eu vou colocar aqui... vou fazer a instalação. Deixa eu seguir aqui. Ó. É, como ele é uma máquina que é baseada em Debian, ele tem esse gerenciador de pacotes que chama apt. Então, normalmente, a gente faz sudo apt update para dar um refresh nos pacotes. Uh, e aí, como esse já tem um pacote prontinho, a gente instala com apt normal. sudo apt install lib nginx mod e rtmp. Uh, continue, vamos lá. E aí... E aí... Tá demorando um pouquinho. Puta, ficou longo aqui. Quase, tá, já deu 55 minutos, eu falo. Hein? Pois talvez eu refaça esse vídeo para tentar e mais direto ao ponto eu fico entrando em tangentes aí então tá instalou o servidor nginx será que ele tá rodando não sei system ctl status nginx tem tem um servidor nginx rodando então o que que isso significa antes de configurar nada também né o que que isso significa significa que talvez se eu apontar meu browser para o mesmo endereço, lá 192.168.0.35, só que tirar o 8080 e tal, porque a porta padrão do Nginx é 80, talvez, aí ó, parece uma tela, não sei por que que não está aparecendo o começo do meu navegador, mas deixa eu arrumar isso aqui. Ixi, e agora, hein? Uh, caramba Discard Eita, nós Acho que eu fiz uma besteirinha aqui uh, Welcome to Nginx Tá Ah, ele tá cropando o começo aqui Vou botar só 20 pixels aqui 50 pixels Tá bom Aqui, ó oh. Welcome to Nginx Ou seja Aquele apt install Deu certo, já instalou e já subiu o servidor. Está rodando um servidor web na porta 80 desse lugar que eu instalei o lib, nginx, e mod, ifem, rtmp. Beleza, ótimo. Só que esse, essa configuração padrão não está retransmitindo lá nada para lugar nenhum. Então vamos até onde a gente chegou. A gente fez o install aqui. Aí aqui... Esse é o arquivo de configuração do Nginx. Ele vive em barra etc, barra nginx, barra nginx.conf. Ele é um arquivo de texto, então se a gente quiser, no Linux é muito comum a configuração das coisas ser arquivo texto. Então, a gente entra no servidor e abre tipo um editor de texto, que não é um Word da vida nada, é um editor de texto. Texto simples, é tipo um notepad. Assim. Então, é um editor de código. Né? Tem um que eu gosto muito que chama VIM, mas ele é um pouquinho difícil de usar para quem está começando. Então, tem um outro que chama Nano, N-A-N-O. Uh, sei lá, uh, se você souber usar o VIM, use o VIM, que ele é mais legal. Uh, se não, usa o nano ou qualquer outro editor de texto da sua preferência. Você pode até abrir esse arquivo se o seu servidor tiver interface gráfica num, num editor gráfico também, não tem problema. Então, para mudar essa configuração, a gente vai editar o Nginx Conf. Eu já vou até avançar nos slides aqui falar o que a gente vai fazer. Uh, aí... Deixa eu subir esses slides aqui, o que, que tá acontecendo? Pronto, ó. Aí, você... esse vai ser o jeitão da, da configuração inicial. É, ele tem um monte de bloco, esse Nginx Config. Normalmente tem uma, assim, HTTP... Antes, <risos> acho que eu falei um T a mais. HTTP tem um bloco, assim, de configurações, não sei o quê, que é a configuração do Nginx normal. O que a gente vai fazer, a gente vai criar um outro bloco que chama rtmp, abre chaves, um monte de coisa aqui e fecha chaves lá no final. E aí é só isso, é assim, é meio copy paste dessa configuração básica, básica depois vai nos sites do, desses projetos para ver o que configura. Mas basicamente a gente vai fazer um bloco que chama server, e vai falar em que porta que é para ele ouvir, né? no caso 443 aqui, mas poderia ser um 935 também. É, então, tipo, aonde que ele vai receber o vídeo é esse listen, que é o seu endereço nessa porta aqui. 443 ou 935 ou qualquer número que você colocar aqui. É, aí... Application Live aqui, esse Live é como se fosse o nome do seu canal, então vai ser o seu domínio, a sua porta, barra esse nome aqui, barra Live no caso. É, aqui algumas configurações, no Nginx aqui é importante que essas linhas terminem com um ponto e vírgula, então é importante não esquecer essa ponto e vírgula. Então, Live On, Recording Off, para uma outra oficina a gente pode falar de Recording, que é uma das outras grandes vantagens de você ter o seu próprio servidor. É, esse Hello Publish All é uma outra coisa insegura que eu deixei aqui para fins de oficina. É, aqui você pode falar uma lista de quais são as máquinas que podem... É, publicar nesse inbound aí, então se eu soubesse, eu assim, não, eu só vou transmitir do meu laptop e o endereço dele é esse IP, eu poderia fazer uma allow list, que é allow publish do computador do Fabrício, 192, não sei o que lá, então é, ficaria mais seguro. Como eu não sei o endereço da minha máquina, eu estou correndo esse outro risco de falar o Publish All, que nesse Nginx RTMP ele não vem com aquela coisa do string key, então se você quiser deixar ele seguro, talvez colocar um nome muito grande e difícil aqui na própria application ou fazer uma laulist e falar assim não só os computadores que eu confio podem publicar aqui mas então isso aqui é a parte da onde entra vai entrar pela porta 443 aqui e aí a gente vai descomentar algumas dessas linhas aqui para colocar a o endereço da onde ele vai republicar, então é tipo ele vai receber em um lugar e vai enviar para múltiplos lugares, então puxe para cá, puxe para lá, puxe para cá, são essas linhas aqui puxe, push, puxe push, push, que a gente configura como retransmite para um lugar. Então, sei lá, já acho que já estourou o tempo, então eu posso, eu posso mostrar como que é o jeitão disso aqui. Ah, é importante esse vincer com sudo, porque tá lá na pasta etc, que é um negócio meio restrito né. Nginx, nginx.conf, não, que lugar que é, etc, nginx, ué, não foi o que eu escrevi? Ah, faltou o VIN aqui vim aqui tá. Ih, não tem vim nessa máquina Ótimo, eu vou fazer <risos> Vou fazer com esse outro editor de texto Que chama nano é, Ficou meio escuro aqui É, eu não sei mexer no nano Tá, ó É, tá aqui Lembra que eu falei que tinha ia ter aqueles blocos? Ó. Tem um bloco aqui, http, blá blá blá, um monte de coisa. Aí tem um negócio aqui, mail, que tá comentado. Tudo que começa com esse hashtag aqui não vale nada, é só um comentário. E, e é só. Então a gente vai achar um espacinho aqui nesse arquivo. E fazer o nosso bloquinho, rtmp, espaço, abre, fecha... Ah, espaço, espaço server espaço, abre fecha enfim vai copiar tudo que tá lá blá blá blá blá, blá copia aqui dentro certo, deixa eu dá pra dar um copy paste aqui lá blá blá até o fim do server né? assim deixa eu ver Colei, vai colar aquele negócio que está no slide aqui, ficou quebrado essas coisas, as linhas que são comentário, como que apaga no nano, ctrl k, tá. é. aí as linhas, ô oh, meu saco, as linhas aqui, é... a gente vai tirar o hashtag dessas linhas que começam com push, né, sei lá, YouTube OnCast aqui e a gente vai escrever aqui as credenciais, né o, o endereço da onde republicar que a gente vai pegar nos sites que a gente quiser republicar então deixa eu jogar de novo não, terminal já está aparecendo Deixa eu jogar de novo os slides aqui, só para finalizar a oficina. É, eu deixei nos slides umas dicas da, de como em cada uma dessas plataformas você pega o um endereço do, da URL de RTMP e do, da chave de string, string key. Sempre essas duas informações. Ah, e aí lá no Nginx, na, naquele arquivo de configuração, vai ser uma coisa tipo assim ó, quer ver? Lá, lá, lá, lá, quer ver? Vou pegar o exemplo da Twitch aqui ó. Vai ser rtmp, dois barra, 01 contribute, livevideo.net, barra app, lá só vai estar até aqui, barra app. E aí é esse aqui, barra, xxx12345, é a string key, tá? Então vai ser URL do rtmp, barra, string key, ponto e vírgula. Tem que terminar com ponto e vírgula, porque essa configuração da Nginx tem dessa. Então, beleza, escondeu o terminal aqui. Né? Já estouramos demais o tempo. Aqui como pega essas credenciais na Twitch, tem uns screenshots. Aqui como pega essas credenciais no YouTube, tem uns screenshots. Uh, depois que fizer essa modificação no arquivo de configuração do nginx, reinicia o servidor do nginx com esse comando aqui, sudo systemctl restart nginx e se não der certo, por exemplo se você esquecer um ponto e vírgula, alguma coisa vai aparecer uma mensagenzinha igual a essa aí você tenta fazer de novo beleza? Era isso, muito obrigado aí, uh, deixei meus contatos aqui para a gente continuar essa conversa. Espero que tenha sido útil, muito obrigado.